Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games. Eu sou o Will e hoje eu trago para vocês, galera, um vídeo que a Sony lançou hoje do Ghost of Tsushima, uma gameplay com mais detalhes sobre o game, tá? Galera, é, esse esse então, jogo é um é, um, é, é da produtora Sucker Punch. E, e esse é um jogo que ele foi anunciado na E3 de 2017, cara, tem três, praticamente 3 anos já. E, e eu lembro que na época esse foi o jogo que, um dos jogos que mais impressionaram a galera uh, lá no evento, tá? Então a ideia é eu falar um pouco do jogo aqui e desses detalhes. Primeira coisa, galera, do jogo, que é assim que realmente chama atenção como chamou na época, é a questão do mundo aberto. Né, são os gráficos do jogo. É, muito, vai sair muita comparação, né? Se teve downgrade <risos> ou não. É, é, sobre os gráficos. Mas uma coisa, galera, que dá pra falar é que... Os gráficos estão lindos, né? As folhas, o vento, o céu e a iluminação. Ah, falando um pouco do jogo agora. O jogo em si, ele vai ser um jogo totalmente mundo aberto. E os produtores, eles... Levaram assim: eles, eles disseram né, que o principal desafio do jogo foi fazer com que o jogo não fosse um jogo monótono, né? que fosse um jogo que estimulasse a curiosidade é, dos jogadores para explorar cada vez mais os mapas. Né? É, o jogo ele vai ter missões principais, missões secundárias, mas é, eles querem é, trazer o, o jogador para esse universo com uma imersão. É, antes, né, nunca mostrada em um, em, em um game desse gênero. Então, é, eles eles é, uma curiosidade que eles colocaram, né, que eles colocaram na, nessa gameplay foi que que most, vai mostrar aí para vocês é que o jogo ele para você se locomover ele vai ele, o jogo ele vai trazer elementos da natureza da natureza. Então imaginando no GTA você vai ter um caminho ali do que, que você tem que fazer No The Witcher também, né? Falando de um pouco um, um, um jogo que, não, que não, é, não é dessa era Mas aqui, o, que que vai, o, que, o elemento que vai mostrar pra você, qual que é a direção certa que você tem que ir É o vento, né? É o que vai apresentar, que vai mostrar exatamente agora Então, é, é uma coisa diferente, né? E vocês veem que eles trazem alguns elementos, o cenário está bem vivo e outra coisa que eles, quer, que eles disseram que vão fazer, que, que, que vai ser legal no jogo também, é, serão a interação com os animais. Ó. Então, aparecer um passarinho e sempre eles, de forma, de forma simples, né? não de forma muito chamativa, mas eles vão apresentar é, alguns segredos o coisas escondidas que existem dentro do cenário, sempre vai ter um animal que você vai poder interagir com ele, ou ele vai, ele vai aparecer para você de uma forma bem sutil, né, pra, e se você perceber Ele vai mostrar né, é, é, isso, Esse é um sinal que tem alguma coisa Próxima ali Que você possa né, Explorar uh, Você Vai conseguir encontrar né, Durante o jogo várias Isso é como se fosse Uma, uma cripta né, um, um lugar que você Vai conseguir fazer a viagem no tempo O jogo ele vai ser riquíssimo na questão de exploração e aí ela vai ter os seus elementos próprios justamente para fazer com que você é, perceba essas essas situações né e vá a fundo explorar aí aí mostra um pouco do, do cenário como um todo né e bem diversificado é noite chuva sol eu achei é, bem impressionante assim o, o que eles mostraram até agora sem dúvida alguma eu vou trazer esse jogo para o canal, tá na lista aí, os que eu vou trazer para o canal, pena que ele vai sair muito próximo ali do The Last of Us e aqui a gente vai mostrar um pouco é, da batalha, né, do samurai em si, então eles falam que você, praticamente são dois formatos de batalha, uma que você vai enfrentar é, diretamente os seus inimigos, aí vai ser de uma forma 1x1, né, ou 1x2 ou 3, mas é, qual que é o ponto disso né, não é sair dando espadada para cima não Ali é uma forma de você é, fazer um combate de forma honrosa, um combate de samurai Onde o teu inimigo vai se preparar, você também vai se preparar E na hora é tipo do bang bang né, que é o mais rápido E aqui mostra também outras situações que você vai conseguir fazer combate com mais de um inimigo ao mesmo tempo, ele tem esse formato de esquiva que né, praticamente todos os jogos de lutas de combate tem hoje né, praticamente é um jogo que é, é, que é, é bem fácil, né, bem intuitivo eles falam que você tem que saber lutar direito no jogo porque se você simplesmente sair da espadada, né, golpes você vai ficar sem energia e você não vai conseguir avançar porque eles querem trazer o máximo de realidade para dentro do jogo, né? Para você realmente lutar com sabedoria, né? Combater ali com sabedoria. E agora esse outro formato que é um formato muito mais que é um formato não honroso, né? Que você vai ter que utilizar todos os artifícios para é, eliminar os seus combatentes, né? Que para eles, na época, era uma forma muito desonrosa matar o um inimigo sem ele, sem ele saber que você tá ali, né? Escondido, praticamente. É, mostra os ataques por cima, muito brutal. Né? Inclusive com decapitação. E desmembramentos. Inclusive, você vai poder utilizar também outros mecanismos, né? Como apresentou agora, que são, é, são bombas de, de fumaça. Né? Isso, na verdade, é, é mais comum nos ninjas, né? Do que nos samurais. E ele joga também algum tipo de lança, o mini-arpão, uma mini-espada. E nessa parte, é bem legal, porque quando você joga... Mostra esse cara se arrastando no chão, né? Ele jogou arma, jogou arma longe ali. Quando você joga dessa forma, como Ghosts, né? De forma... De forma sorrateira, vamos dizer assim. Você pode é, utilizar o medo né, dos seus inimigos como arma. Então, os seus inimigos acabam ficando com medo de você nesse formato aí. Aí, arco e flecha. É, teve o gancho ali também. E aqui mostra, galera, é, as customizações né, das armaduras e roupas que você vai conquistando durante o jogo. Elas não são só é, estéticas, mas elas também ajudam principalmente Não na questão de você conseguir melhorar suas técnicas de combate tanto para combate homem a homem como para combates em modo furtivos, tá? Aqui mostra um pouco é, também aqui da do modo fotografia que eu achei animal. Você consegue até interagir speed, no cenário, né, no do do modo do fotografia com fireflies. a natureza. E por último aqui eles mostraram um, uma gameplay, uma forma de você jogar no modo cinema, galera. Imagina isso, você jogar em modo cinema, né, com essas, com essa imagem mais granulada de filme antigo, como se fosse os filmes de samurai de antigamente, né, para trazer você ainda para mais longe, né, uma imersão maior no jogo. As Cenas de combates nesse formato achei sensacional, galera. Então o jogo ele ele tá muito bacana. É, sem dúvida alguma, eles devem apresentar mais alguma coisa sobre o jogo, sobre mecânica, sobre a história. Já falaram um pouco, né, que é, pra, é, é o Japão enfrentando a invasão mongol. E galera, eu, sem dúvida alguma, estou impressionado com esse jogo. Mesmo pelo gráfico, pelo, pela produção, eu, eu gosto muito do, da cultura japonesa. Então, esse tipo de jogo, desde a época lá do Onimusha, é, é bem bacana. Então, assim que eu tiver mais informações, eu vou trazer aqui para vocês no canal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se vocês ainda não são inscritos no canal, no canal se inscrevam. Dê um like aí se vocês curtiram o vídeo. O vídeo. Coloquem comentários também o que, que vocês acharam. E, mais uma vez, obrigado. Fique com Deus e até mais. Fui!